você já se perguntou por que as mulheres não podem resistir aos caras maus? Sempre vão atrás dos meninos que os ignoram, e sempre rejeitam aquele que está sempre atrás, e não está apenas nos filmes, também acontece na vida real, você deve fazer o oposto do que você aprendeu desde criança, que me dizem para ser um cara romântico, vou explicar a você nove regras que você deve seguir para sair de ser o típico nice guy, a quem as mulheres o rejeitam e o transformar em um bad boy, que as mulheres amam. Mas antes se inscreva no canal e curta o vídeo para transformar mais sedutores. Não perca o próximo conteúdo que o ajudará a se tornar na sua melhor versão, agora vamos começar. Regra número 1. Acima de tudo ser um homem que assume a responsabilidade por sua vida. Você tem que ter seu próprio tempo, seus próprios sonhos e seus próprios planos. E nunca depender de outras pessoas para ser feliz deve estar feliz por si mesmo, não finja gostar de algo que não gosta, pela mulher apenas, sinta-se confiante em seus gostos e isto atrairá naturalmente pessoas que pensam da mesma maneira, descubra seus valores, o que você gosta, e o que você odeia, e o que o faz feliz conheça a si mesmo, ou então você se verá falsificando valores a fim de se encaixar, não finja ser alguém que você não é. A regra número 2, torne-se o centro de seu mundo, você existe principalmente para ser feliz. Outras pessoas estão em segundo lugar, faça de você e de sua vida uma só prioridade se você se tratar como se você fosse único, outras pessoas o verão como importante, incluindo as mulheres também o verão como um pessoa importante por natureza. Nunca sacrifique sua própria imagem quando você persegue uma mulher que você gosta, quando não parece interessado esquece ela, você é muito valioso, as mulheres apreciarão seu interesse próprio. Isto mostra que você sabe o que você quer, e que não tem medo de ir para a ação a regra número 3, deixa de preocupar-se com tudo. Não há nada menos atraente do que alguém que é constantemente estressado por cada pequeno aspecto de suas vidas, tenha certeza de que tudo está bem, a maioria das coisas que nos preocupam em nosso dia a dia, não são realmente importantes. Aprende a diferenciar entre o que é importante e o que não é. A verdade é que você tem que criar uma atitude despreocupada, e isto indicará para pessoas que você está confiante e seguro, e você está no controle da situação, que é muito atraente para as mulheres. Regra número 4 Parar de pedir permissão ou aprovação Os chamados bons da fita, espere sempre por um sinal que seja seguro para proceder antes de agir sem medo, no entanto, tal sinal muitas vezes não chega, e é por isso que você parece indeciso, você precisa determinar. Se você está fazendo a coisa certa, fazer o que você considera apropriado. E você pode se surpreender com as coisas que você sempre teve permissão para fazer. A mesma coisa nunca acontece com as mulheres. Ir atrás dela procurando por aprovação só vai fazer você parecer alguém sem valor. E não há nada que mata mais atração que necessidade. Mesmo se você for rejeitado por sua capacidade de decisão, é muito mais atraente do que simplesmente pedir atenção dela. Regra número 5. Conduz como um homem sempre, não espere que alguém lhe diga para onde ir ou o que fazer, se seu grupo não puder, tome uma decisão, faça você mesmo ser um líder, torna-se líder, atrai. Uma vez que você parei de se preocupar com os outros e fazer o que você sabe que tem que fazer não é. Ser egoísta, pelo contrário. Você está cuidando de sua própria vida. Por que você não espera que ninguém o faça por você, seja o líder de sua vida em todas as situações, se você quiser falar com uma garota ou se quiser conseguir algum trabalho, faça o que deve ser feito, regra 6 seja honesto com todos, especialmente com você uma das razões pelas quais as mulheres amam bad boys é porque são honestos, os bons normalmente mentem para agradar. Caras muito bonzinhos, escondem seu interesse por medo de expor os sentimentos, tentar ser um amigo de uma garota antes de ela se tornar sua namorada quase sempre você acabará por ser simplesmente seu amigo, a maior parte do tempo. As meninas sabem quando um homem está apaixonado por elas. Os bad boys normalmente são honesto com suas intenções a maior parte do tempo, e as mulheres apreciarão a honestidade, deixe de tentar ser amigo dela se o que você realmente quer é sair com ela, regra número 7 nunca ser dependente de outra pessoa, é legal ter outras pessoas ao seu redor mas não necessariamente para a sua felicidade, aprenda a se divertir, você vai perceber que quanto menos você precisar de outras pessoas, eles sempre precisarão mais de você, tenha uma grande paixão, e encontre hobbies e interesses que você gostaria de perseguir, fazer, para passar seu tempo, este é um das lições mais importantes que você deve aprender, e nunca fazer um relacionamento, a sua primeira prioridade, ou sua única fonte de felicidade, pare de procurar por outras pessoas, especialmente mulheres para fazer você feliz, os homens de todos perdem seu tempo tentando encontrar a felicidade em tudo, exceto em si mesmos, quando você está feliz por conta própria, elas naturalmente vão querer estar por perto de você, regra número 8, valorize-se e ame-se a si, mesmo, mesmo um bad boy sabe que é mais valioso para ele o amor próprio do que o de outras pessoas, e se preocupa consigo mesmo, está ciente de que ele próprio, se conhece melhor do que qualquer outra pessoa, e portanto, sua opinião sobre ele está acima da opinião de outros, tudo se resume a respeitar uns aos outros, e você deve ganhar alto respeito diante de você, esperar que outros, especialmente mulheres, e por último, mas não menos importante, regra número 9, seja fisicamente, forte, mas ainda mais, emocionalmente, como um homem deve ser o pilar da força de seus parentes, amigos, e especialmente mulheres, você deve deixar de lado a necessidade de reclamar, perceber que não importa o quanto você quer reclamar ou soltar um pouco de vapor, as circunstâncias não mudarão, se você não está bem emocionalmente nem fisicamente não será atraente para ninguém. Mas lembre-se que você é um homem que resolve seus próprios problemas, e é capaz de lidar com a situação. Agora é a sua vez de se tornar sua melhor versão, na descrição desse vídeo eu vou te revelar um conteúdo secreto, somente para homens que querem mudar suas realidades,